Um curso gratuito, exclusivamente para mulheres, sobre direitos e cidadania, com enfoque na discriminação de gênero e raça, para que essas mulheres atuem na defesa dos seus direitos, de sua família ou de suas comunidades. O curso aconteceu em Cubatão, no Sim de Limpeza, com vocês, promotoras legais populares, PLP, com Paula Lousada. E boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradecer ao Instituto Comum, toda a equipe. É, o projeto Promotoras Legais Populares não é um projeto novo, não foi criado é, por nós. Ele é um projeto que existe há mais de 20 anos aqui no Brasil. E a nossa novidade foi implantar esse projeto, a primeira turma né, das Promotoras Legais Populares em Cubatão. A história desse projeto se confunde um pouco com a minha história. Eu sou santista, é, mas fui estudar em São Paulo, né, na Faculdade de Direito da USP, e lá eu tomei contato com o projeto das Promotoras Legais Populares, que é desenvolvido pela União de Mulheres de São Paulo. E fui trabalhar primeiro em São José dos Campos, e comecei a dar aula nesse curso lá em São José dos Campos, e tive a oportunidade também, a trabalho, de ir para Brasília, é, e lá em Brasília fui fazer mestrado na UNB e consegui também é, fazer uma parceria com a universidade e implantar esse projeto é, como um projeto de extensão universitária da Universidade de Brasília. Quando eu voltei para Santos, né, para a minha cidade, voltei a trabalhar na cidade de Cubatão, onde eu sou procuradora municipal concursada, eu falei, nossa, preciso trazer esse projeto para cá. Ele já existiu em Santos, ele existia no Guarujá,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 Eu coordeno o projeto em Cubatão, mas nós temos aí é, o projeto as primeiras turmas acontecendo também na cidade de Praia Grande, na cidade de Bertioga, aqui em Santos novamente, é, no Guarujá e e São Vicente. É, bom, o projeto então ele tem uma autonomia em cada uma dessas cidades, né, um conteúdo próprio, ele se adapta às especificidades de cada cidade, né, a necessidade delas. Lá em Cubatão, nós, o nosso curso é um curso que é, começou no dia 10 de abril e vai até 11 de dezembro. Ou seja, são 20 aulas, é um curso longo. É, nós nos encontramos quinzenalmente, sempre às terças-feiras, às 19h, na sede do Cil de limpeza. A OAB de Cubatão também tem nos apoiado. Né? E assim, nós vamos buscando aí apoio com várias instituições para organizar é, essas aulas, convidar os palestrantes. Né? E a ideia é capacitar... É, essas Nós fizemos uma, uma chamada pública, né? é, e mais de, 64 mulheres, quer dizer, mais de 60 mulheres se inscreveram nesse curso uh, e estão participando aí, é, dessas aulas. O curso para participar do circuito, nós escolhemos duas aulas desse curso. Né? A, a primeira aula do, que participou do circuito foi no dia 8, e foi sobre o tema da tripartição dos poderes. E explico, então, nós convidamos representantes é, de cada um dos poderes lá na cidade, né? poder executivo, legislativo e judiciário, ah, então foi a secretária de assuntos jurídicos da prefeitura, a única vereadora da cidade e também uma representante do judiciário para falar de cada um do papel de cada um desses poderes, mas também é, da dificuldade que as mulheres têm né, de as, estarem nessas instâncias de poder. Né? Essa foi uma reflexão que nós fizemos também. E o segundo dia foi no dia 22, o tema foi acesso à justiça e tratou também do papel aí do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Polícia, né? porque um dos papéis que a promotora legal popular tem é fazer justamente essa mediação entre a sua comunidade e as instituições do Estado, porque muitas vezes você não consegue fazer valer os seus direitos, porque não consegue acessar... Esse sistema de proteção que existe, que o Estado oferece, às vezes muito precariamente, mas oferece. Então, nós organizamos duas rodas de conversa. O, uh, foi muito produtivo, uh, o que mais assim me surpreendeu foi a, a participação muito ativa das mulheres, né, questionando é, esses represent essas representantes dos órgãos públicos né, sobre o seu papel. E nós costumamos dizer que a promotora legal popular ela tem três é, instrumentos. né O primeiro é o conhecimento, o segundo é a coragem né? e o terceiro é o afeto então nós esperamos é com ao longo desse curso é fortalecer é, esses três esses três instrumentos fortalecer o nosso conhecimento né é, fortalecer a, a nossa participação e o afeto também entre nós para que nós possamos ter uma atuação cada vez mais forte dentro da cidade de Cubatão, não só é, individualmente aí como mediadoras nas suas comunidades, mas também a é, nossa expectativa é constituir a partir da, da formação dessa primeira turma uma uma associação né de mulheres de promotoras legais populares que possa ter levar e dar continuidade a esse curso nos próximos anos é isso, obrigada Thank